Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiago Teixeira, na trilha em mais um vídeo pro canal. E como vocês estão vendo aí no título, o vídeo de hoje é apresentando para vocês a mais nova mini moto do canal. Isso mesmo, é uma loucura que a gente tá tentando fazer aqui. Vou mostrar para vocês ela agora. Tá aqui a baguá, fizemos uma rolada eu e um parceiro nosso aí, vou dar um talentinho nela, vou dar uma reforçada na suspensão, o amortecedorzinho tá com uma folga ali, vou dar uma ajeitadinha, uma revisada no motor, vou fazer a desmontagem dela parcialmente inteira, entendeu? Dar uma uma ajeitada, ver se não tem nenhuma trinca nem nada, porque para ver se aguenta eu, né? Na realidade, essa moto é indicada para é, crianças de 4 a 7 anos, né? De no máximo aí 70 quilos, então Herro! você tem uma noção que não é pro meu porte, então eu vou estar tá fazendo uma preparação, não faça isso em casa, você que pesa aí acima de 70 quilos, se você for utilizar sua motinha, pode ter certeza que você vai acabar dando um probleminha nela, né? Então vou estar tá retirando os kit gráfico, vou estar tá dando uma ajeitada nela, porque eu quero deixar ela preparadinha pro canal. Quem sabe futuramente a gente não faz aí ó, até um, uma rifa dela. Vamos ver o que a gente faz, né? Então acompanhe que eu vou lavar ela para deixar no jeito para futuro vídeo de preparação. Esse vídeo vai ser simplesmente só para mostrar ela para vocês, beleza? Ela não está funcionando, tá? Tem que fazer uma limpezinha de carburador, tem que fazer a limpezinha de tanque. Isso eu vou deixar pro próximo vídeo. O vídeo hoje é mais pra mostrar ela pra vocês Então, como eu já falei, ó Ela tá completinha, carburador, sistema de partida uh, Freio, relaçãozinha ali, ó Também enferrujadinha, mas Relaçãozinha tá boa Freinha disco Pastilinha, talvez vou ter que comprar um kitzinho de pastilha Mas é uma motinha top, cara A MXF, pra quem quer iniciar aí na trilha motocross É uma motinha top, beleza? Então acompanha aí e já desde já, arrebenta o dedo nesse like Se inscreve no canal se não for inscrito Que eu vendo que vocês estão gostando, a gente vai trazer mais conteúdo do canal, valeu? Antes de mais nada, eu vou dar uma dica para vocês Sempre que você for lavar sua mini moto Ou sua moto grande também No caso aqui, eu não tenho tampão de escapamento Para esse tamanho de buraco Olha aí, meu dedo já tampa o um buraco Então o que, que eu vou fazer? Olha, na parte do carburador, que são as duas partes que são mais complicadas Que nem aqui, olha, é um filtro é, filtro esportivo né? Essas motinhas eu uso. Então acontece, olha, aqui tem o buraco da entrada do carburador o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço de sacola nesse buraco E vou tampar também com um pedacinho de sacola O escapamento É um pouquinho assim Simples né Mas dependendo da moto Que nem no caso aqui Eu vou desmontar ela para fazer a manutenção Então não teria problema molhar Entrar água ali no caso Porque eu já vou desmontar e mexer Mas aqui no caso Eu não vou mexer hoje Então poderia entrar água dentro do motor E ferrujar Entrar água pelo escapamento Então melhor evitar Então acompanha aí Então aqui é o seguinte ó, Fiz tipo uma rolinha uma rolinha de, de sacola né, você pode enrolar assim até ele encaixar certinho aí e você coloca ali e deixa no buraquinho, ó. aqui o escapamento não vai entrar água e o carburador a mesma coisa um uhum. do carburador pra ele não deixar entrar água beleza, aí ó, pronto, carburador pronto, filtro fora, daí só deixar fora que já vai limpar ele depois mesmo pra fazer a a manutenção e fazer a lavagem da. Vocês sabem que é sempre assim: quando começa a gravar, começa uma barulheira, né? Então desconsidere o barulho e já vai deixando o dedo no like, hein? Para dar aquela força. Então, aqui, ó, como está ficando. Vamos lá, vai. É. Prontinho, está lavada Agora, deem uma olhadinha Como que ficou depois de lavadinha Eu pulei a parte de lavagem vocês estão ligados, né? Que é sempre normal que a gente lava aqui Que é Solopan Intercap Ainda a gente não tem nenhum patrocínio aí De produtos para fazer lavagem Então se alguém quiser estar tá se dispondo aí a Enviar algum produto pra gente aí Está na, na parte de sobre Vou colocar na descrição aí o endereço só quem quiser enviar alguma coisa pra gente Beleza? Mas tá aí ó, a motinha ficou limpa Agora esperar ela dar aquela secadinha Aí ó, ficou limpinha Branquinha Na hora da lavagem saiu esses dois adesivinhos aqui E o da traseira que tinha um pouquinho aqui. Mas a gente vai dar uma preparada nela Agora esperar ela secar E o próximo vídeo dela, da mini moto do canal Vai ser desmontando ela, fazer a preparação Vou trazer tudo pra vocês aqui Se você gostou desse vídeo, deixa seu like desde já Pra fortalecer e tamo junto Família, muito obrigado por ficar até aqui se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like. Tamo junto, tchau!